Energia. A energia movimenta o mundo. E ela é tão necessária quanto respirar. Sem energia, não teríamos comércios, indústrias, nem o conforto de nossas casas. Mas e o futuro? O futuro começa com a nossa história. E a nossa história é a mesma que construímos com o Brasil. E queremos que ela seja ainda maior. Por isso oferecemos soluções personalizadas em geradores de energia para o seu negócio. Suporte técnico especializado para todo o território nacional e soluções inovadoras para você não se preocupar. Somos parte de uma só nação. Queremos que a nossa energia seja sua força para o crescimento. Somos a Cardoso Geradores. Uma empresa que escolheu a energia como caminho e a inovação como propósito. Cardoso Geradores há mais de 20 anos oferecendo soluções em energia.